O Brasil tem várias etnias diferentes, né? que fala a língua diferente, tem o seu costume diferente. No caso, nós Guarani, nós somos um povo assim, muito pacífico, né? não de ficar brigando. A gente tem toda essa paciência, né? de, mesmo que a gente sofre alguma coisa, a gente sempre espera. Né? Então, isso também é uma forma de a gente resistir até hoje, né? Meu nome é Isaac, Caradigua é Cá, em Guarani. Então, meu trabalho, eu trabalho numa escola de educação infantil, que foi, foram construídos através da, da necessidade, né? Então meu trabalho com as crianças hoje é trabalhar a minha cultura, comida tradicional e também o plantio, que é importante para os Guarani, para a gente estar tá fortalecendo a cultura através da, do plantio, das sementes tradicionais, né. Então o meu trabalho é isso, né, trabalho com as crianças. Não só mostrar, é, não só falar em assim, passar oralmente, mas também na prática. Isso para mim é muito importante. Né? Eu faço muito palestra nas escolas, né? então eu converso bastante com os alunos, então... com professores também, que algumas pessoas assim não, não conhecem. Né? Eles pensam que existe um só um povo. quando se fala de índio, é aquele índio né, que conhece como selvagem, como anda pelado, essas coisas. Uhum preconceito a gente passa todos os dias, né? Eu tenho certeza que não só a gente também. Até mesmo é, pessoas de, que vieram de outros países também sofrem preconceito, que isso a gente sabe, né? Por isso que é importante é, vocês que estão aqui é, conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena, né? Bom, gente, passamos algumas três, três horas aqui na, na dentro da comunidade. A gente fez trilha, a gente foi lá ver as plantações, todas as coisas que eles usam aqui para comer. Daqui um pouquinho a gente vai almoçar também, eles vão preparar um almoço tradicional para a gente. Uma coisa, eu vou dar as minhas primeiras impressões da comunidade eu acho muito legal que eles eles têm essa consciência para o meio ambiente tudo que eles fazem, principalmente em relação à água a água é algo muito importante nossa nossa guia que eu vou apresentar depois para vocês estava me falando que ser rico na cultura é ter acesso à água e ter ter água perto para fazer tudo o que eles precisam fazer e uma filosofia é muito interessante, muito diferente do que o é nosso, então vamos lá comer, vou mostrar para vocês o que é que é e é isso! Tá bom gente, eu tô aqui com o Adriano, o nome dele na verdade em Guarani é... Eu vou deixar você falar porque okay. eu errei três é, eu quero, vezes. E tem, tem um almoço aqui que vocês prepararam para a gente e o que que tem aqui? Aqui a gente tem a banana verde com frango. Tá bom. Ingredientes simples, né? Uhum. Tem, tem tempero também? Não, só é, um pouquinho de sal. Hum. hum, banana é muito gostoso. Isso é um, um almoço típico ou vocês fez, fizeram um especial para a gente? Não, é um almoço típico do Guarani. Tá bom. São, existem vários pratos, esse é um deles, né? Quais são os outros pratos típicos? Ah, a gente faz o titpal né que seria mais um para café da manhã né é okay. um, um bolinho de massa de trigo né pode ser frito uhum. ou assado assado já mudou o nome é bode a pé qual é a sua comida preferida eu gosto muito de reviro que é um outro prato feito à base de farinha de trigo né e tudo é produzido aqui por vocês né mais ou menos é a gente tenta produzir o que a gente consome. Hum. A gente não consegue tudo, né, mas é uma das nossas metas para o futuro, né? Entendi. Produzir o que a gente consome. Né? E esse prato aqui é algo que seus ancestros iriam comer também? Sim. É? É. Isso vem desde o... muitos anos atrás, né, desde a época da invasão. Legal, legal. Muitas vezes, o pessoal, às vezes, quando vem nas aldeias ou vê o um indígena na cidade, por exemplo, e meio que, né, fala, é mas não, não foi isso que eu vi no, né, no livro, né, eles têm um, um conceito de como, como que é o um índio, né. Que, por exemplo, na, dentro da nossa aldeia a gente só fala em guarani, a gente usa o português para se comunicar. Quando vem visita, gente de fora, e indígenas de outras etnias, né. Porque, apesar do, a maioria, o, algumas pessoas falar que indígena é tudo igual, ah, índio, né mas não é a gente tem quase 370 povos né quase 150 línguas faladas né quatro troncos linguísticos né a gente acredita em, em vários deuses também né assim como na cultura do não indígena eu acredito num deus o, o xavante pode ser que acredite em outro o Kamayurá, entendeu acho que dentro dessa diversidade que a gente precisa ser respeitado né não é porque eu estou usando roupa ou estou usando celular que eu deixei de ser índio, né? É, o, o, o essencial, a língua, a crença que a gente tem, né? A forma como a gente acredita em Deus, a gente mantém. Acho que é mais ou menos isso, né? Tá bom gente, estamos aqui na represa onde as pessoas que moram aqui tomam banho, né? Porque para tomar banho onde isso é uma represa, uma das doi, duas represas para a cidade de São Paulo se chama Billings. Billings, então vamos entrar. Vamos juntos. Tá bom, gente, está acabando nosso nosso nosso dia aqui. Eu é, sou aqui o é nosso guia do, do dia e oh, o Rocco. Tô falando de esses... Rocco. Rocco. <risos> Primeira pergunta que eu queria te fazer é: tem tem muitas coisas para mostrar na cidade de São Paulo. O que mais chamou a atenção para você sobre sobre essa experiência que você está passando para outros? outras pessoas que estão visitando São Paulo? Então, para mim o que é interessante é para mostrar um outro lado de São Paulo que São Paulo é famosa como Sim. ser a floresta de concreto mas na realidade tem floresta de verdade, não somente aqui na zona sul da cidade mas também na zona norte, ela é rodeada de floresta, é protegida pelas florestas e as pessoas que moram dentro da cidade precisam ter esse contato com a natureza para aumentar o próprio nível de consciência ambiental e também valorizar mais a cultura ancestral guarani e é a cultura ancestral indígena no geral, que faz parte da cultura brasileira. É. Eu conheci os guaranis uns sete anos atrás com um projeto do Slow Food, mas foi outro tipo de guarani que está na região do litoral hum. e depois tive a oportunidade de conhecê-los de novo aqui dentro da cidade e fiquei. É. Impressionado é legal, é muito legal. Isso é é algo que você só vê na, na TV ou tipo nas, nas revistas, né? É algo que me dá uma sensação muito, muito bacana estar aqui. Para você também, minha, imagino, cada né? vez é, Eu, tipo, me sinto sendo energia muito boa. É uma coisa que eu quase preciso de vir aqui, é. vir aqui de vez em quando para. Também é uma maneira para recarregar as energias Tem. com a energia da mata, da natureza, da água, do rio, da represa uhum. E também com o contato deles, que é a simplicidade, Leonardo da Vinci falava que é o máximo grau de sofisticação Então também o contato com a maneira simples de viver com eles mesmo é uma coisa é. que me dá muito prazer eu... é. Isso foi, eu já falei, mas foi algo que eu percebi, que eu reparei, que eu acho muito legal é essa importância de, de produzir tudo que eles tomam, tudo que eles usam, né? E isso é algo que tá faltando, mesmo né? na, na cultura do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, né? Então é muito interessante e dá para aprender algumas coisas deles, né? Exatamente, a gente pode aprender muito deles e não ter essa arrogância de pensar que a gente é mais desenvolvido, porque na realidade essa capacidade, desse grau de consciência ambiental que eles têm uhum. é uma coisa que a gente tem que retomar, porque a gente tinha no passado e a gente perdeu. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um dia muito incrível. Eu vou deixar aqui as redes sociais do RACO Raco, Isso. <risos> para vocês, se vocês querem também fazer esse passeio você também fazer, faça outros passeios também pelo São Paulo. E a área então vou deixar aqui embaixo desse vídeo para vocês. Raco, Raco muito obrigado, cara. Muito obrigado a você e um abraço <risos> a todos seus seguidores. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Vivo Brasil. É <risos> isso, vivo Brasil.